Saudações povo, eu sou o Mr. Bonny, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos criar aqui a nossa primeira série de Minecraft aqui no Bonudo. Eu tô muito feliz, eu tô pensando seriamente em fazer uma série baseada nas séries das antigas mesmo, né, e tal. Meu PC tá até fritando para fazer um mundo aqui, olha só, muito bonito tal, tá o bioma. E tô tentando fazer um desafio aqui, né, que é o primeiro dano que eu levar, a série acaba, tá ligado? Então eu acho que vai ser muito da hora.